Legal. Vamos lá agora com ela que é descendente de italiano. Isso mesmo, uma bambina piobela. Com vocês, Beatriz Benedetti. Gostou da introdução, Bia? Uhum, muito inusitada, eu achei. Ninguém nunca tinha falado da minha descendência aqui, mas muito obrigada por trazer a público. Tá ok. O que você traz para nós hoje? Eu trago informações importantíssimas da Editoria Cultura, então hoje é sexta-feira e eu vou estar tá dando dicas de filmes e séries, como a gente está fazendo aqui todas as sextas. Eu vou começar com uma dica de filme que está nos cinemas, inclusive aqui em Três Lagoas, que é o filme do Mario Bros. Então ele lançou, já tem aí mais ou menos uma semana, está nos cinemas. E ele é um filme bem família, bem divertido, uma boa pedida aí para este final de semana. Mas não é só um filme infantil, como tem muita gente que jogou o jogo há muitos anos, né? vai aí ter um clima de nostalgia revendo esse, esse filme, viu? Tem muito o que a gente chama de easter eggs. Então, muitos momentos é, do filme que você vai ter algumas lembranças do jogo, tanto por cenários, tanto por principalmente a trilha sonora. Então, se você go gosta de Mario ou quer levar o seu filho sua filha para ir ver um filme também é, é, de desenho, né? É uma boa pedida para este final de semana. Nós temos até algumas imagens aqui tá rodando do filme. E a minha segunda dica agora é de um. Vai estar tá passando nos streamings aí, viu? É, então, se você tem um streaming um azul assim, ó, com uma tela meio azul, é esse aí que tem. É a série This Is Us. Eu sou fã de carteirinha dessa série, então poderia ficar falando aqui por horas e horas e horas. Inclusive, já falei muito pro Totó dessa série. Mas, olha só, se você gosta de drama, se você quer chorar, essa é a série, tá? Ela tem seis temporadas, todas já estão disponíveis, então você não precisa esperar para a próxima temporada. E ela conta a história da, famí da família Pearson. É, essa série ela passa em, vários, em várias ordens cronológicas, então ela sempre vai para o futuro, volta para o presente, vai para o passado. Então sempre tem essa jogadinha aí de tempo da, da linha cronológica dela. Você não vai ficar entediado, é uma série que acontece várias coisas, tem aproximadamente aí 40 minutos cada episódio. E é uma série, como eu disse, de choro, de muito drama. Ela toca realmente no quesito família, cada um com seus problemas, como que a criação, como que os pais podem podem desenvolver algumas coisas nas crianças e como que eles vão lidando com isso ao longo dos anos e ao longo da vida. É uma série realmente, assim, muito linda, então vale a pena maratonar aí, se você quiser, se você tá a fim de ver uma série de drama bem família, chama todo mundo, vai pra sala, pega uma pipoca e maratona essa série. Agora, Totó, o que você achou das minhas dicas? Queria perguntar para você. Ó, oh, sensacional, principalmente essa do, do, do Mario aí, do Super Mario, que tá fazendo um sucesso no mundo inteiro, já tá estourada aí a bilheteria, muito legal essa aí. Realmente, logo na primeira semana aí já estourou uma das maiores bilheterias é, principalmente por um filme de animação. Muita gente ficou com medo de às vezes é... ser um filme meio chato achando meio... que era uma coisinha assim é, de, de, de, tá... de criança, mas não é assim não viu? Muito é, legal mesmo. Principalmente pra quem jogou o jogo, né? Então é vai ter aí um momento de nostalgia